Ô Vera, calma, Vera, calma, seu calma, calma. Vera, toda um é que aconteceu aí hoje. Mas Vera. Eu tô cansada de falar e continuo sempre a mesma coisa, só mesmo de lembrar sua igreja. Mas Vera, aqui é casa de Deus, tem que respeitar, Vera. E Eu tô Deus respeitando por acaso. É isso, tá, Vera, Ele tá? tá. Eu Isso é, é Eu respeito a ordem de sossego a, a uma instituição religiosa. É crime isso aí. É crime. Nossa, é crime. É crime. Por que vão me prender? Aqui ó, não acho é assim, né? É, é assim, crime. não, mas alguém pode. Pode. É crime isso aí. Deixa eu ver. Jesus, é Por causa de mim. Vera, calma. Por causa de Grave. Não, não estou gravando. Deixa eu tirar uma foto. Deixa eu tirar uma foto, Vera. Por causa de mim. Será